Olá! Tudo bem com você? Você já ouviu falar em concretismo? Ou alguma vez já estudou ou foi apresentado ao poema concreto ou poema visual? Pois eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o assunto. Poesia concreta. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1955. Porém, foi em 1956 que houve a exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lá estava o poema Manifesto dessa estética, como também outras artes plásticas concretistas. Os principais autores são Haroldo de Campos e seu irmão, Augusto de Campos, com o um amigo Décio Pignatari, que está centralizado na foto. A proposta é uma literatura de exportação, algo que fosse genuinamente brasileiro, construído e exportado. Isso bebeu das águas de Oswald de Andrade, da primeira fase do modernismo brasileiro, ou fase heróica. Isso também foi concretizado, pois em 1959 essa estética pôde sair do Brasil e começar a ganhar rumos internacionais. O primeiro país foi na Alemanha, mas ela também ganhou o mundo. Vamos, então, entender melhor sobre o poema concreto ou poema visual, que é a obra-prima dos concretistas. Aqui nós daremos ênfase à forma, porém, é interessante lembrarmos que ela dialoga com outras artes. Por isso, o poema concreto é um artefato artístico, também chamado de poema-objeto. Aqui nós temos um poema-objeto específico que veremos já já, mas antes vamos compará-lo a uma forma clássica. Este é um soneto que costuma ter quatro. 14 versos poéticos, dividido em duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com três versos. Veja que a leitura do soneto se faz de maneira linear da esquerda para a direita, dando a ele uma cadência proporcionada pela métrica, número de sílabas poéticas. Aqui o tema é amor proposto por Vinícius de Moraes, mas este amor é concretizado da maneira clássica. Pois bem, vejamos este outro poema. A forma nos chama a atenção logo no primeiro olhar. Podemos observar que este poema não tem a mesma proposta do soneto anterior. Vejamos então as diferenças. Ele é não linear. O seu verso não é proposto para ser lido da esquerda para a direita como no verso tradicional, por isso a abolição do verso tradicional. E adotamos uma geometria racional uma geometria pensada pelo artista. Vejamos as possibilidades de leitura do poema, tanto na horizontal, diagonal, lendo as palavras amor, até chegar a amor-temor. O tema é amor dentro da pirâmide, e este poema é de Augusto de Campos. Vamos agora entender um pouco mais sobre os aspectos relacionados ao conteúdo dos poemas, como o verso branco, ou ausência de rimas, também ausência de sinais de pontuação. Outro aspecto muito importante é o uso da paranomásia, essa figura de linguagem que consiste em utilizar parônimos ou palavras com sons semelhantes, porém com sentidos ou significados diferentes. Vejamos também agora a proposta de análise do poema de Augusto de Campos. Se observarmos verticalmente, veremos a ideia da chuva ou pluvial. A chuva cai verticalmente sobre o leito do rio, que seria horizontal. Por isso, o adjetivo fluvial encontra-se mais na horizontal. Os dois adjetivos são parônimos, porém com significados diferentes. Apresento a você algumas propostas de análise de poemas. Nessas análises, nós faremos a fusão entre a forma e o conteúdo, que devem ser estudados juntos. Na perspectiva que você olha agora, você consegue ler a palavra lixo? E se eu te dissesse que existe uma palavra parônima compondo o poema? Você conseguiu perceber? Que tal nessa perspectiva? Aqui, nós podemos observar que a palavra lixo está composta de pequenas palavras escritas, luxo. O que é lixo para alguns pode ser luxo para outros, não é mesmo? Aqui está a essência desta paranomásia, as palavras com sons semelhantes. Também a abolição do verso tradicional pode ser observada de maneira bem clara. O poema de Décio Pignatari nos traz uma metáfora bem interessante. Veja que o poeta é comparado ao lavrador, aquele que irá decompor a terra e remexer essa terra, Igualmente, aqui, o poeta faz também a decomposição da palavra terra. O objetivo é preparar a terra e os seus sulcos, ou seja, as aberturas que são realizadas especificamente para o plantio. Igualmente, nós temos este outro poema. O poema é de Arnaldo Antunes, um autor mais contemporâneo. Aqui, a forma geométrica está bem clara, a forma circular ou círculo. Isso também tem indicação do contínuo, aquilo que não parece ter um fim. Por isso, nós podemos escolher um ponto em cada parte do poema para começar a leitura. É o que não pode ser, que não é, que não pode ser, que não é. Por isso, pontos de vista diferentes e também múltiplas leituras com múltiplos significados. A herança do concretismo vai muito além do que podemos imaginar. Ela está bem presente nos textos publicitários atuais, que incorporaram em suas produções mais gráficos, neologismos, e também podem ser encontradas nas poesias contemporâneas. Que tal recapitular o que aprendemos? Nós vimos que o concretismo foi uma estética que se iniciou no Brasil em 1956. Sua proposta era dialogar com outras artes. Ela também propunha a abolição do verso tradicional, e o uso de formas geométricas no lugar, os versos brancos e com a paranomásia e ausência de sinais de pontuação que estavam sempre muito evidentes. Eis aí a fusão da forma e conteúdo presentes no poema-objeto. Que tal utilizar todo este conhecimento para ler mais e produzir nossos próprios poemas? Vamos praticar? Até logo!